Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Oliveira E a gente voltou com Se Ela Morre, Eu Bebo, parte 2 Sangue de Jesus tem padrão E dessa vez a gente levou um pouco mais a sério Que agora o negócio é... E o controle tá melhor Agora não tem desculpa Agora a gente tá com uma cachaça mais pesada E um tá controle melhor E a gente continua, vai ser uma dose inteira dessa a pior besteira que eu tô fazendo na minha vida Que agora é esse negócio aqui Que eu vou segurar aqui pra não mostrar a marca não. Quem sabe que... E hoje a gente vai jogar, hum. ela vai jogar Donkey Kong oh, <risos> 3, né? É o 3. mais difícil, É o mais gente. difícil. Bora pro jogo, que negócio aqui tá, ainda tá gelada. Vamos aproveitar. Deixa eu sentir o cheiro. Vamos, tu que vai beber? Bora pro jogo, primeira fase. Vamos. Vamos Essa daí o Mário lembra que você eu jogou. Eu não sabia nem da play. E o Mário você jogou e não morreu a primeira fase. Agora você não pode morrer nessa fase. Muita pressão. Não é, essa é de boi. É mais fácil. Aí, é só rato, ratazana, às vezes tem uns serão de louco. Já morreu um? Morreu uma menina. Como é que tu morreu a menina? Tu não viu? Não. No rato. Meu Deus. Vamos, então, vamos. Tá aqui ó, o ouro. Dessa vez eu não vou beber muito. Oh. Dessa vez eu vou beber menos que 12, eu tenho febre, mas a princípio ela não tá saindo dali, eu já tô vendo que eu vou me ferrar. Oh meu Jesus. Vai. Se tu pular em um em uma, dá pra ir E pular, ela assim, encerra em cima, tá louco? Ah, né? é? Eu quero me beber. Olha, tá querendo morrer. E tá seguindo a tradição da primeira fase não morrer, igual no Super Mario. Aí, peguei a palavra. Vai, vamos. Não sei nem pra que serve. É peguei. Opa, opa. Tu acha que ela ia desviar Eu de tu? Não, achei que ela ia parar. <risos> Eu tinha certeza que ela ia parar. Não cai direito. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá não, bom. Copo não, tá cheio. bom. Copo cheio. Tá cheio já. Número 1 um do King Kong. Nossa! Nossa! Pegou na garganta. Isso aí dá pra fazer bochecho. Eu senti o gosto da, da cana. Você não tá ouvindo, mas vem um barulhinho de abelha aqui no ouvido? É, que é bom que avisa e você não morre. Não, ó, que bom. Agora eu já sei que... Alguém não passou. Caralho, caralho, caralho, é, mas, mas... Ah! Uh! Ah, uma só, vez. uma só. Uma só. Aqui tá queimando até agora. Que bom que você morreu uma só. Ué, essa é fácil, hein? Tá no hum. um laguinho, no rio. É, bem fácil. O tamanho do cara. Ele faz... <risos> mas tá rotando. Eu tô. Filho, eu tô Ainda bem que eles não morrem. Ele não sai daqui também, né? Duas horas depois. Três horas depois. Como é que eu saio daqui? Dois mil anos depois. Ué! Jesus, não saía! Esse daí ligeiro, gira, ele dá uma vozinha antes de ficar apertando o Y. É da mãe! É o filho da mãe, pulando atrás de mim, tu viu? Tem Deixa um peixe consigo. que é um palhaço ali. Boa! Da hora! Vai tem um pequenininho, ah não, é tipo a vida deles, tem uma vida ali de sobra? Não sei Olha, quer dizer que você tá com ele e fica um negocinho ali oh, boa Ah, oh, já era, Vou perder meu bichinho Tudo bem, olha ele, o peixe palhaço verde, vermelho O verde fica parado, o laranjinha boa, é. segue é. Então, um besouro Ai, caraca hum, E agora? Boa. O quê? Você morreu pra um... O pássaro c... gordo um pássaro me matou oh, É tipo um baiacu, só que pássaro vai morrer de novo, né? Da outra vez ele acordou vomitando Ainda bem que eu acordei, né? <risos> ah, você tá muito... não, eu que tá pior É lógico, você é puro, o outro era é misturado O outro era que é de frutas ah. Tinha checkpoint, eu acho Tinha... Tá voltando já, isso aqui não dá pra tomar puro Não dá pra tomar puro, não Eu falei pra você O que dava, que você é... nossa, eu sou foda. <risos> Sou foda. Aí já não dá perda de novo. O que é isso? Olha o saparo grávido. Ó, falei o sapo grávido. Olha oh, <risos> é o sáparo. Não, não sei. <risos> Ai, caraca. <risos> tá me zoando. Tá me zoando. Ó, oh, oh. uh, deu um olê ali. Uh. Aí ele tá ali. jogar vai sair no.. Oh. Casa de gelo. Meu Deus, eu jogava isso aí no. Não é daquele negócio que eu jogava na mão. Game Boy. Game Boy. Game Boy. E não era nem color. Era o. A imagem era, não era verde. Body, não. Lembra, era verde e preta. Não é nem preto e branco, era verde e preto. Era verde. <risos> ah, era pra eu ter perdido um já, Tá bem então. <risos> Tinha que check, pular <risos> e jogar, mas tudo bem, é só não tocar nele. Ah, ele só levanta e eu passo por cima. Opa! Opa! Tu viu o que você <risos> escorreguei? Quer beber uma? Não. Ela não bebe, né? Pena que ela não bebe, senão eu é? teria a volta de. Eu não sei se falar Ah, dá pra sentir daqui o cheiro. É, dá, dá, imagina dentro da minha barriga. Imagina da tua boca, que nojo. Não segura na boca, engora de Tem uma vez. Direto acho que você vai ter que precisar pegar um balde lá, viu? Porque tipo, eu não tô bêbado, mas o negócio tá aqui, ó. Eu sério, se quiser eu pego. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pulou? Eu Matou. Isso aí é... Hum, ele me deu um negócio. Joga 10. Ó, mesmo lugar. Ah, não, não é possível. Quanto que é? A quarta? Acho que na é. A quarta, você tá na segunda fase que você jogou. Terceira. Terceira? Não sei, foi viu? Terceira. Não sei, viu? Foi menos. É ah, sério, foi menos. Não, vai, vai ser não, mais vai forte. Não, você tá mijando, não parece? Soluço é da solução agora. Quer assim, um o puto nem tá bebendo. É tipo aqueles bebados de série de desenho, sei lá que soluço. tô sentindo meu peito quente, tô ficando calo com esse casaco aqui já. Também veio gravar de casaco? Ah, eu tô de casaco. Tem demência? Caloto, Tchau, vai começar. Começa. Vai começa pra baixo? Não dá. Como não dá? Não dá. Jesus! Isso aqui, o dente? Ai, caralho. Hum, vai quem tá piscando, aproveita. Boa, tem buraco aí, é buraco? É buraco. Ai, tem ai. Que... Não dá pra saber se isso é buraco. Parece que é um negócio levantado. Se tá escuro, é buraco. Ó, oh, passou mais um! Ah, tá melhor que no Mario! Não pensei! Ah, me salvou esse macaquinho! Olha que tu vai pegar um elefantinho! Ui, não lembrava é dele! Dá o elefante pra... não tinha que ter medo de rato? Ele tem. Tem onde? Tem, rato. tu vai ai, ver quando tu vê um rato. Já viu um rato? Acabei de matar 80. Mas tava escuro? Aí, ó. Na luz ele tem medo. Viu? ele corre. Porque escuro. tá tipo escuro? É, ah, ele não vê, mano. Ah, não. Ah. Porque dá tá uma diferença mesmo. Realmente. <risos> Isso aí dá uma morte. Ah, eu morri. É, a gente viu, né? Eu não queria mais. Ele demora pra cair? Que vai Morte lenta. Meu... Uma morte lenta. Uma agonia, é, né? É, tamanho padrão, ó. Todos nesse daqui. Põe menos. Mano, não vai... Tô tentando, é. Tô fazendo o melhor que eu posso. Tem alguma coisa pra jogar nele? Tem, você decida. Você tem que segurar uma caixa, volta. Ah não, aí não vai ter caixa. Ah não, ele sai dela, então vai. Pula! Não deu, não deu. Pula! não deu. Não, não. Não. não, vai, pula! Não, não deu? Não dá. Então volta. Deve ter alguma caixa não, pra você que pegar. Eu pular aqui, ó. Você tá tipo encurralada. Aí a caixa, segura com o Y. Não. Vai não. Não, ter que aparecer outra caixa. Pra quê? Eu só descer aqui, tá doidão? Ah, lá não é caminho? Nossa, tá eu bem. Eu tô louco, achando que lá é caminho. É por cima. Volta pra aparecer outra caixa. Não dá pra aparecer aí, você vai, vai. Ah, vai. Aí você pula e taca lá em cima. Só <risos> que <Aqui> pra <risos> direita. Ah, voltou ali. Né? Acho que pegou ele, hein? Ah. Ai, meu Deus. Tô pensando que aí é os bêbados quando segura aqui, ó. Ah. E lá vamos nós. Isso vai demorar um pouquinho. Três horas depois. Não dá, esquece. Ela. E tu vai, vai pra onde? Não tem outro caminho, ela. O que tem? Ela é bônus. e ah, tá esse tempo todo eu que ir pro bônus? Ó, é oh, tem outra vida, tem outra vida. Ai, caraca. Por que eu não fui pra lá, né? Que burra. É, mas só tem uma mesmo, né? Não tem duas, não. Ô, é sério, se daí tu beber uma quantidade, tu oh. vai morrer. Vamos fazer assim, trato então. Hum. Trato pra encerrar o vídeo nessa aqui, porque o negócio já tá... Uhum. Então você tem que chegar no final. Se você chegar no final dessa fase, eu paro. Aí ah, não sei quantas vezes você vai morrer, mas vai se você chegar mais. lá, eu paro. O retardado esqueceu de tomar a sexta dose. Ah, é Como é <risos> silêncio, né? Eita, que é a que tu vai morrer. já se mata. Já que sai direto. 6 segundos. 5 segundos. Oh, eu não bebi! Ah, agora lembrou, né? Amestado. Eu tava roubando! Eu nem me liguei também. Ou será que tava cheia já? Não sei. Bebe, não bebia, não bebia. bebe. Hum. Ah, eu não bebi. Ah, você fez o trato e não bebeu. Aí eu só continuei jogando. Ah, olha só, bulando Deixa o sistema. Que olha, tu enganou. Estamos bulando, senão eu é, sou tipo sincero. É uma de papel, tu me enganou. Porque eu dei uma mexida aqui e pingou no meu dedo. aí o oh, caramba, se pingou na madeira é porque tem bebe, coisa. Enrola não. Agora vai que já me enrolou. Como é que não voltou isso? Tá voltando. Ah, errou. Errou. Suga, suga, tá tô a ah, suga, eu sugo, verdade. Você vai querer a caixa ao molho? Nossa. Sugo. Nossa senhora. Essa aqui nem vai chegar na metade, porque não dá. A situação dessa aqui não dá. Acho que eu tinha babado. Ah, e agora? Ah, preciso pegar aquilo lá também. Tá babando? Eu acho que eu tinha babado aqui no cantinho. Babado, fala babado. Babado. Babado. babado. Agora eu, tô... eu não consigo mais, eu não consigo mais. Essa foi muito sem querer. Essa não foi sem querer, sem querer. Só se você tivesse passado sem querer. Não sei mais o <risos> que eu tô falando, não. Meu! Deus, quase caiu. Ela, tu viu? Ela girou aqui na... Vuuu, Vai, Di. Não vou virar. Você engolir? Não vomita, não. Eu achei que eu tinha engolido, só que tem um, um balde ali. Engolir. Não bora, deixa o balde ali. Uf. Eu vou de novo. Putz, onde vai voltar você vai pra de cacete. Novo? Acho que é melhor a gente parar. Eu vou arregar. Vai arregar? Eu vou arregar. Arregou, arregou, <risos> arrego, arrego, arrego, arrego, mas olha isso, você tomar metade, quase metade de uma garrafa de pinga Tu é doido? Eu nunca é. teria bebido isso na vida Pega tão tampinha aqui, aqui Ah, mas o outro é. veio até aqui, ó Isso aqui, esse eu não é, sei, é, puro, é puro, é puro É, isso. Tô... <risos> olha, eu tô meio vermelho de pinga, vermelho o pinga Meu nariz é muito redondo, ó. Que cor é essa aqui, vermelho pinga? <risos> E se você gostou desse vídeo... desde sempre te Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu não lembro como é que encerra o vídeo, né? Deixe seus comentários se você quiser o, o desafio 3. Vai ter que ter o um desafio 3, porque eu, não, eu arreguei no 2. É. Aí o 3 a gente volta para as vodicas da vida. Não, porque... tem que lembrar que a gente não bebe que sobrou isso tudo. É, vai ter que ser com essa então, né? Vai ter com isso aí. Um dia acaba, né? Você é a garrafa do desafio. bom <risos> não, não lembra, já deve é ser a terceira vez que eu faço isso. Eu sei. Vamos.